Hoje com o um programa com uma pessoa muito conhecida na cidade de Mafra, Rio Negro. Uma pessoa que começou com vídeos, é, botando, colocando sua opinião sobre gestão pública na nossa cidade. Também está saindo agora como pré-candidato a deputado estadual aqui pelo município da nossa cidade, Mafra, através da Santa Catarina. Tudo bom, Márcio? Tudo bem, graças a Deus, tá bom? Firme! Estamos na, na lida! Na lida! Como você fala. Então, eu conheci o Márcio através dos vídeos, né? Que eu fui lá, no fui com uma amiga minha que tá, já é falecida, e a gente foi lá conhecer você. Não sei por que me, me é. tive essa curiosidade de conhecer o Márcio. Foi muito bem recebido por você e pela sua esposa, Solange, professora. É, e a gente acabou criando uma amizade, né, Márcio? Que por mais que a gente não tenha muito contato diariamente, mas a gente sempre está trocando mensagem, a gente se vê nas festas do interior, e um vai aprendendo com o outro, coisas que é como, tanto eu como você, a gente está no meio, assim, das pessoas, mas ao mesmo tempo a gente sempre quer aprender, conversando com as pessoas, tirando... É, opiniões diferentes das nossas, porque eu acho que nunca a minha opinião é a 100% correta, e eu acho que você também pensa assim, né, Márcio? Na verdade, é, que Deus falou assim, eu acho assim, eu viajei 25 anos, só não conheço dois estados da federação, o Amapá e Roraima, o resto nós colocamos o pé, e eu fico tão triste às vezes quando falam mal de outros lugares, porque nós temos uma diversificação de cultura no país muito grande, é fantástico e nós temos de tudo para dar certo por isso que eu sou bolsonarista e a bandeira do brasil mesmo que foi levantada é fantástica né e a questão que nem se falou de cultura nós aqui em mafra e rio negro temos uma cultura diversificada também né com certeza Márcio é mas assim quem era é o Márcio vamos começar porque o meu programa é mais para contar a história das pessoas que se destacam em nosso município e que tem uma história legal para contar para outras pessoas para incentivar outras pessoas como que. como que era o Márcio quando criança? Malandro. <risos> Não, o Márcio <risos> eu acho que é, é. É um menino normal, né? Sonhador? Sonhador, tinha planos. É, quando você. Acho que é toda pessoa, né? Quando você tem adolescência, você tem um pensamento, quando você está. Aí nos seus 18 a 25 anos é outro, e depois com o tempo você vai tendo uma metamorfose, mudando, né? E mas e o que, que você queria ser assim? Isso eu quero ser. Vixe, eu já tentei ser, já tentei não, eu sonhava não, fazer faculdade tudo. Comecei até, inclusive, daí minha mãe faleceu, tudo e... Eu devia ter insistido, foi erro meu, isso aí foi erro meu. Você começou a fazer a faculdade de direito? Não, administração, lá em Canoinhas ainda. Ah, lá em Caminhas, é. né? é, não era Unicê, era funorte é, ainda é Funploc lá Funploc, isso mesmo, tem Fum nem Neymar o sistema CAF uhum. e daí, ficou quanto tempo fazendo faculdade? dois anos e pouco fez dois anos e pouco foi. Que daí a mãe faleceu, deu problema tá, e tal. E você já trabalhava nessa época que fazia faculdade? Eu tentei uns trabalhos fora, mas não consegui, mas a maioria era nesse lugar que eu moro, lá no Guarupuco Pai. né Daí era serviço bruto mesmo. Era você daí... sempre gostou da, da Lida, da Roça? Isso, eu sempre gostei desse serviço. Claro, a gente não tinha nada a ver, onde eu estudava e o que eu fazia. né na, na... Uhum. Você estudou no qual colégio? Em vários. Aqui em Mafra? Estudei, comecei no Paula Félix, com a nossa saudosa, Não, ela é. A diretora, a dona Zenaide, uhum. Daí eu me lembro de vim para o Gustavo, que a dona Matilda era a diretora, minha mãe era professora ali também, foi no Paula Félix no, e no Gustavo Friedrich. Estudei no Santo Antônio. Tive uma passagem por uma France. Então você estudou, conheceu e... uma galera, conhece? tem bastante amigos assim... E do terminei tempo o segundo colégio. grau no Barão, né? De noite, ah. daí, daí eu trabalhava de dia e estudava à noite. E como que você virou caminhoneiro? Foi circunstância da vida, que daí eu, a mãe faleceu, o pai tinha uns caminhão, daí seu inventário, eu herdei um caminhão, e daí eu sei, não... E aquela febre, acho que que nem meu menino mais novo, né? Hoje ele está na estrada, eu disse... Ele disse, não, eu quero ir, então deixa eu ir, eu fui assim, né... Não adianta, é que nem eu falei, né? A gente tem uma metamorfose quando a gente é novo, assim, vai mudando, né? Daí você viu que talvez o caminhão já não era negócio. Não. Eu trabalhei tempo com o caminhão, 25 anos, né? Porque daí o pai faleceu, tudo, daí esse terreno ficou tipo de herança, ainda tá em partilha, né? Tá uh -huh. em. Tá em a ah, tá trabalhando e produzindo. Isso, é, é da, da família lá, né? Aham. Uh -huh. Ai, desculpa, gente, né uma assim aqui mas mais é o seguinte daí você começou por que que você fez o primeiro vídeo qual que foi a tua ideia lá foi na época das eleições por que que você resolveu fazer o primeiro vídeo porque a solange até que me incentivou eu tenho que agradecer muito ela Ela me dá muito apoio a minha família inteira os, e muitos amigos né porque você veja bem eu nunca tô sozinha né você pode ver que eu vi uma circunstância na nossa que falar de política né? A nossa política é tão agora essa época, por exemplo, vamos começar estamos três meses que antecedem a nossa eleição, é mais ou menos dois anos atrás. Você vê uma dramaturgia de pessoas que vão tirar o povo para o altar, como eu sempre falei. Isso eu, eu, eu me revolta porque você vê e daí você vê pessoas chegando e não um simples fumicultor, não um avicultor, chegar com palavras que você sabe que não dá certo. Então uhum. são coisas assim que você fica olhando, mas está errado assim? Por que que está falando isso? Mas o momento que, que aconteceu, mas foi por causa da Adriana, ou foi naquele não propriamente, <risos> foi por causa do ela defendendo o PSDB que eu falei que é um. Mas foi ali, né, que começou isso. a história, né? Foi no, por causa do partido PSDB. Lá no bar do Vadeco, né? Daí eu a até nada, inclusive nada, que melhoras para o Vadeco, ele teve, sofreu, um, teve uma operação, né? É. é mas ele está bem já. Foi ali que começou, daí ela começou a te responder e você daí, começou. Foi é. ali naquele momento você não tinha um candidato a prefeito escolhido. Não, de forma alguma. Eu, eu, <risos> eu acho que até hoje eu, eu mantenho o meu posicionamento. Só que desde que quando eu viajava eu sempre fui bolsonarista. Então é. se você vê a, a essa ideologia que o Bolsonaro abriu entre nós essa... para abrir o olho do povo brasileiro... já digo do povo brasileiro, catarinense... foi a questão de você... a inversão de valores... hoje... estava chegando uma situação... que eu, o errado estava ficando certo... que que é isso, meu Deus... isso aí é, e ainda bem que está mudando o nosso país... eu fico muito alegre disso... Márcio o que eu penso, assim... é que você deu coragem... às pessoas a falarem... Facebook... Instagram... redes sociais em geral... E você acabou sendo é, conhecido, mas sem você impor que era para ser conhecido. Quando você viu, as pessoas estavam compartilhando os vídeos e estavam concordando com o que você falava. É, apesar que, é, na, na campanha de prefeito, eu não vi você dizer um nome declaradamente que você seria. É, porque você deu a entender para todos que estão à é, parte, como para mim, que você ia chegar no momento X você ia fazer um. Um tipo assim, um Ibope, você ia mostrar a tua personalidade, e no momento X você ia dizer assim: agora estou fazendo campanha para tal pessoa. Foi isso que eu, Ana Catarina, entendi. Que você talvez estaria é, fazendo o Ibope, fazendo uma propaganda, um cabo eleitoral, muito bem, mas moderno, né? Que a gente sabe que o cabo eleitoral ele batendo em casa. Mas você estava usando as redes sociais, Covid, então você era o cara que estava divulgando um candidato. Chegou na hora, é, você. É, a única que eu sei que você não votaria, que você deixou bem claro, era a Adriana. Foi isso que eu entendi. E daí também você questionou um pouco o pessoal por causa dos partidos, o MDB, é, o PSDB, que daí foi. Você que está me dizendo que foi por causa do PSDB, não foi, porque ela era uma mulher, foi mais, não, por, causa do, mais né? por causa do partido. E. No final você deixou meio entre linhas, entre Emerson Mas, que eu vi que você não foi radical, você chegou a fazer um vídeo com o Emerson Mas, ele te respondendo as coisas que você tinha falado para ele, e o Schellbauer também não teve, eu acho que foram os dois assim que você menos criticou. Você acha que você pode ser responsável por ter ajudado eles nas votações? Ou você acha que a tua interferência, a tua opinião política não adiantou nada? Você acha que não fez diferença? Bom, no, eu não sou político, um velho político, né? Eu sou um, um ativista, que nem, por exemplo, nosso amigo Luciano Hang. Eu acho que a pessoa, assim, tem que ser... Eu sou bem democrático, a gente tem que pegar e estudar as pessoas e ver as atitudes sempre falei as pessoas são palavras e atitude agora eu já cheguei a isso ah, você elegeu o Emerson Mas quer queira quer não mas independente disso eu só eu sempre disse isso eu falei claramente se eu posso falar explicitamente aqui eu falei tava o Emerson Mas e o Maris conhece que eu disse não seja o que Deus quiser lá na praça lá em cima na Laura Miller né lá, uhum. é, aqui é o estúdio do Zé Laura Miller eu falei para eles e fui bem claro Deus que ajude que vocês ganhem, mas seja um, um, um governo sem partido. Que não aconteceu, né? Veja o que, que tem os acertos ali dentro dessa Câmara. É triste, eu sei se eu for ver, por isso que o que, que é a minha ideologia? É incentivar o povo a participar da política, estudar a política. Porque tem aquele cidadão que fala assim, ah, eu tenho nojo de política. Só que esse cidadão não pode se esquecer que ele vai ser um cara governado por nojentos. Ele vai ter, não pode se incomodar, não pode reclamar de saúde, educação, é, segurança pública. Ele não é um cara neutro. Você não acha que um dos problemas assim, que a gente vê, é, o antigo ex-prefeito, né? a gente nunca encontrava ele na prefeitura. Uhum. Você não acha que talvez, e a gente sabe que ele foi advogado e tudo mais, que teve seu trabalho, mas você não acha que está faltando é, assim, alguém que que, que, que Tipo assim, que, tra que trabalha assim dia e noite, igual a gente trabalha na empresa da gente, como você trabalha na tua agricultura. Alguém que, que, que tenha pulso firme, que tenha coragem de fazer mas não só falar, fazer, eu acho que as atitudes são maiores do que você falar, ah, eu sou Ana Catarina, eu sou o Márcio, eu falo bonito, ou às vezes a pessoa não sabe nem se expressar, mas mostrar através de atitudes, você não acha que falta isso na nossa política mafrense? Agora você me lembrou os parabéns que eu recebi essa semana, quando, de dois professores uh -huh. meus. Eu disse, ó, <risos> parabéns, você não pode ficar só em vídeo. Muita gente me criticaram. Ah, você falou que não ia sair, não sair, mas. Isso, foi uma das coisas que eu ia perguntar pra você. O pessoal criticou bastante isso. Isso, né? criticaram. Só que, veja bem, os que criticaram, como eu já disse que eu nunca estou sozinho, eles fizeram um levantamento, familiares, amigos. Uh -huh. São pessoas que apoiam Ciro Gomes, petistas e cargos comissionados. Isso foi verídico. Tá lá uh -huh. não. Tá você explícito. fez o levantamento, decidiu. Foi, tipo é, de é Daí tinha os apoiadores, né? Uhum. Mas voltando àquela questão ali que você perguntou sobre o, o antigo prefeito. O que aconteceu? Ó, por isso que eu digo, nós temos que estudar política. Canoinhas, nós temos um baita promotor lá, né? Ele investigou, foi lá e aconteceu, eles se não me engano, eles estão guardados, prefeito e vice-prefeito estão lá na penitenciária de Jaraguá. Ele até vão... saiu já, já trocaram pois é, de agora aqui, eu subo <coughs> através de vereadores nós temos aí o promotor pegou folga, aqui, mas não estou dizendo por favor nós temos que acreditar no nosso ministério público, ele foi embora pois então, é isso que está o que, que é a nossa esperança? a Mafra é um palco de, de, de escândalo e estamos sem prefeitura, sem nada então você veja, o que, que é a minha esperança? de nós mudar o nosso governo, pôr um desembargador, tudo bem certinho e vir para cima aqui, ó. o que acontece aqui Mafra aqui, ó, eu, eu fico triste porque independente do, do vereador do Podemos, PDT, o PL, ou qualquer partido, ó, eles estão trabalhando, fizeram um monte de CPI, mas vai sair dali, que adiantou esse trabalho deles, está adiantando? Para que, que serve a nossa Câmara? Ah, mas nós fizemos uma CPI contra o ex-perfeito, tá... E o próprio advogado no dia que esteve lá falou, não, ele ainda vai sair. E o pior é que ele tem recurso para sair candidato. Agora não sei se eles lêem, conseguem se assumir, né? É que o problema é que na lei ela tem as, as que nem você disse, tem que mudar as leis. Elas têm as artimanhas ali, que os bons advogados. Você veja o que aconteceu aqui em Rio Negro? É. Entendeu? É, um, que você consegue, através de um prazo, ou o próprio Tribunal de Contas encaminhou, agora essa COSIP, você sabe que 30% da COSIP, você pode usar onde você quiser. Então eu dei um furo no caixa da, da minha empresa. Eu gastei demais. Naquele, vamos supor, eu comprei muito amoxicilina e não tive dinheiro para pagar uma oxilina, mas eu tenho uma verba que eu, que eu ganho, tive uma, um lucro maior, eu posso usar naquele furo. Então, que prefeito vai ser caçado, Márcio? Pois então, a impunidade, tá? e a pior que máfia é explícito, né? Mas isso é em todo, é uma lei federal essa COSIP. Ah. Na hora que foi aprovada, ela tinha que ser é, aprovada na Câmara de Vereadores, um pouco diferente. Você sabia que em desde que foi criada a gente poderia ter luz de LED em toda a cidade e 30% vamos supor, eu deixo guardado lá eu gastei demais lá, na, lá no Guarupu, eu fiz mais estrada lá eu uso dali, eu nunca vou ser caçado nenhum prefeito vai ser mais caçado porque eu tenho aqueles 30% ali tem de sobra? de sobra, você pode usar onde você quiser Imagine se você tivesse um dinheiro caixa para você gastar. Claro que não quer dizer que a pessoa está fazendo coisa errada. Não quer dizer que ela está roubando aqueles 30%. Mas eu posso administrar errado algum dinheiro público e posso usar aquilo ali. É. Porque a administração é igual dentro da empresa, igual dentro da tua casa. igual dentro... A gente tem que saber onde administrar o dinheiro, não é? é Porque tem coisa que, que nem. Para você, o que, que seria prioridade para mim é saúde. Uh. Saúde e infraestrutura no Mafra não tem infraestrutura. Não. A diferença entre Mafra e o Negro... Né? É. Outra coisa. O pessoal fala do esgoto. O esgoto, se nós tiver esgoto, se nós não tiver tratamento em casa, é, o esgoto, ele sobe 100% o valor da taxa d'água. Será é que as pessoas vão querer pagar desde 50 reais pagar R$ reais lá? Então, tem, é igual PT, o PTU, o, o asfalto, é, asfalto compartilhado. O que, que você acha do asfalto compartilhado? De um jeito é bom, mas só que nós tinha que primeiro criar estrutura para o povo ter essa verba, né? Pra gerar emprego. Gerar emprego, por exemplo, assim, você veja, aí é, é tudo uma não? Como que nós vamos cobrar do, do amigo que trabalha numa madeireira e ganha, assim, um salário mínimo? É, mas eu acho que deve ter, tipo assim, baixa renda, igual tem... Ah, é verdade. It's né, baixa renda, alguma coisa é. assim. Porque o que acontece? Eu penso assim, agora eu vou dar minha opinião, mas eu penso que asfalto compartilhado é três pessoas que pagam, né? A prefeitura e o... O, o morador? O morador e o que mais? Não, é duas pessoas, é dividido. Só que a prefeitura não vai superfaturar o asfalto. Porque você vai estar tá pagando, você vai estar tá vendo ali a realidade. E você vê que mafra não tem, o um negro inteiro é asfalto compartilhado. Só que lá o pessoal lá de, de cima do bairro que não pagou. Eu falei com um amigo, ele trabalha até na Serialista, ele falou que não pagou. Depende do, do salário, que nem você está falando. Eu acho que baixa a renda, daí ele não paga. Quem Mas veja, que joia. É, tem que fazer um estudo bem certinho, né? Não, Essa... planos assim, assim tem muita coisa para fornecer. O problema é ficar no mimimi, que nem você falou, né? Nós temos muita coisa para sair do papel. Mas e por que que você virou crítica assim ao Emerson? Você tem algum ponto positivo do Emerson antes de você falar uma crítica negativa? Ponto positivo que você diz, poxa, eu acho que o Emerson acertou nisso aqui. Não, eu tentei diálogo com o <risos> perfeito Emerson, mas ele, é, ele eu acho que ele é muito ditador. Tanto é que eu convido ele, vamos fazer um videozinho? Uhum. assim, um, uma bate-bola, que nem nós estamos, assim, vamos, mas educadamente, por favor, não... Mas ele, ele abstém. Porque são muitas coisas que vêm do passado amarrando. É que nem eu falei, agora se cria esse teatro, essa dramaturgia, em épocas agora, você vai ver como vai aparecer obras, né? Vai aparecer, se é aquela velha política, não é a velha política, eu digo a política errada. Mas que esse daí... é do mil ou milhão, né? É do governo, do governo estadual? Não, eu sei, mas eu quero dizer assim... <risos> Em épocas de eleição, meses... Mas parece dinheiro não. Mas não tinha. Todo mundo é do povo. Todo mundo. Agora nós vamos ajeitar. Só que a saúde é nossa. Eu mesmo eu tenho uma microcirurgia. E eu tinha que ter feito um exame. Vai vencer em setembro. Agora fale com o Plínio lá. Vê se ele tem. Ô Plínio. Aquele pessoal do ozônio lá. Que teve aquele rolo lá. Que ele deu respostas evasivas. Pro vereador Schultz. Daí você vai lá. Ele acusou a... Acusou não. Ele disse que era a ONC, a UNC, disse, não, nós não temos nada a ver e fizeram um edital, eu vi isso aí foi colocado, mas o pessoal está penando, e aquela máquina foi tirada no era da prefeitura, tudo, e o pessoal estava satisfeito, tinha um tratamento como é que funciona isso aí? Por que que não continuaram se era bom para o povo? E, de, e olha, são duas partes que tem que ter uma fiscalização rígida é a, é a educação e a saúde isso aí que o povo, primeira coisa, sempre disse a saúde, agora venceu o contrato do Amahatma Gandhi venceu então, então, tá aí uma licitação, um pregão, se não me engano, né? Uhum. Agora, agora você veja, vamos pôr outra empresa, nós fomos motivo de chacota, que não falei o é Mati. A Mahatma Gandhi. sim, com é, certeza. O Witzel, o... o... né? Oi, oi. Que ganhou através do Bolsonaro, que deu o Moisés. Agora me diga uma coisa: o que você diz assim, você me fez uma pergunta bem interessante. O que você acha Emerson Mais? Você veja um cara que vai a Brasília, como que você vai acreditar? Eu sempre disse que pessoas são palavras e atitude. Um cara que vai a Brasília, tira foto como eu tirei com o meu ilustre presidente de repente ele vem aqui e se ajunta com o cara que traiu o presidente, porque eu votei para o Moisés, nunca vi na frente, eu não votei por causa da, das cores dos olhos dele. Então, assim, é revoltante, né? Você fica olhando assim, e poxa, o, o, o, que, o que esses caras querem do, do povo? Ah, não, eu sou, eu sou gente capacitado, só que o gente capacitado dele teve um vereador que falou que tinha 5 milhões em pedra, eu disse, meu Deus, eu fiz as contas porque eu assisto a reunião da Câmara, você fica olhando uma situação dessa, você, poxa, não, não bate, isso é muita pedra, e inclusive, diga-se de passagem, que semana passada eu fui num, até num velório de uma parente nossa lá no Bituvinho, aquela estrada está um terror, mas daí se você ligar lá, dá na, não, nós vamos dar um jeito, mas não tem pedra, ah daí fica assim, foram ver, ah, me desculpe, eu errei, era 3 milhões o vereador da parte dele falou, Poxa, daí outro vereador vem com a aqui, é para falar sério, não é? Por isso que eu digo, essa Câmara nossa, quando que se fala a verdade, se cumpre e vamos fazer? Até quando isso? Mas, mas isso aí não é de agora, né? Tem, teve, tivemos câmeras de é, não, não. boas lembranças, Não. mas eu acho que teve a, a outra ali que, olha, que nem você mesmo falou, ficou, é, não foi caçado, não foi feito nenhuma CPI, a Câmara passada... Ela é verdade é verdade por isso que nós temos que ter esperança no nosso judiciário e no nosso no nosso no nossos políticos por isso que eu falo ó pessoal que estão tá em casa por favor é um ano político não não é que eu não tô fazendo propaganda por favor presta atenção em quem vocês vão votar veja com quem que ele anda quem que são essas pessoas porque depois da do, daqui três meses não vão te olhar mais porque agora é um momento que nem fala os, é uma festa democrática, mas nós não podemos perder o nosso país e nem nossa cidade, nosso estado. Nós temos que vestir a camisa e se e olhar de igual para igual para as pessoas. E eu vejo assim, é, por que, que você é Bolsonaro? Você faz quantos anos? É a primeira eleição, é, na primeira eleição você já deu de cara mesmo sem. Em 2016 eu comecei a vir quando ele era deputado federal junto com o senador do, do Espírito Santo. O, o, ele é pastor evangélico? O, o senador o o, Magno Malta. Isso baita pessoa, uhum. ah, sabe aquela conversa assim que te contagia uhum. é eles, ele, ele ele é mal educado assim, arrogante, mas você põe no lugar de um homem eu, eu tive a presença está assim de frente a frente, abracei ele, até inclusive saiu uma chacota contra eu, mas eu não tenho problema, eu, não, eu mesmo que ele é, desse risada na minha cara eu ainda a gente fica vamos é, né? é a gente fica puxa é o cara hein? eu o fiquei cara, você vê ali, mas depois eu ventinho. conversei com ele, falei com uhum. ele Claro, tinha todo o um sistema de segurança, mas olha. O cara passa por cima da gente é. né? <risos> Então, você veja, é um cara. Imagina, você já pensou que ele sofreu em <coughs> de fora naquela eleição? Aham. Uhum. Você, assim, meu Deus do céu, Não, esse... o cara é corajoso, né? Ninguém acreditava que ele ia ser presidente. Essa semana eu vi um negócio ali, e falaram pra ele assim. ele é aposentado, tá na reserva do exército. Se ele sair, ele vai se aposentar como presidente. Podia virar as costas pra nós. O dia vira as costas, mas não o que, que ele falou? Pô, por que, que você não desiste? Chega, você está sofrendo, ele está sofrendo mas claro, ele tem toda uma equipe que eu admiro por exemplo, o Tarcísio, que vai ser acho que é um pré-candidato de São Paulo Esses são pessoas que você vê ó, esse aqui. vamos junto, vamos apoiar esse cara aí. então você veja, ele falou assim não o não, que, que vai ser o futuro da minha filha do nosso país, vamos perder o nosso país e é isso que ele levantou no país inteiro o, o, o, algo que estava morto a gente não tinha tanto orgulho de ser brasileira como agora e está cada vez mais contagiante graças a Deus né mas sabe o que que eu acho que foi criada assim uma divisão que é. não é legal que de empobrece é, no sentido da gente não ter forças a hum. gente precisa de uma união e não dividir entendeu como eu acho assim tanto faz os gêneros, eu acho que tentaram não. tipo assim, feminismo é... sabe Márcio eu sou mulher eu defendo o que eu acho correto mas eu também defendo o que eu não acho que esteja certo, eu acho que a mulher ela tem que ter o seu poder igual aos homens e não mais que os homens é, a gente tem qualidades que vocês não têm vocês têm qualidades que a gente não tem e é isso quem decidiu foi Deus que fez nós né? Vocês, vocês têm outras qualidades que nós não temos, só que a gente vê que cada vez mais, tanto os homens como as mulheres estão conseguindo realizar profissões que eram dedicadas somente aos homens. Quantas caminhoneiras tem? É, não é muito, mas tem, mas tem. Tem? As mulheres não são, não são competentes? Aqui em conheceu. conheço uma, duas, umas quatro. E não estão não lá na Lida? então Estão. Então, é, só que é isso que eu falo Mas o, o Bolsonaro defende essa ideia isso. Da igualdade Você a veja, nós te, Eu tenho amigos homossexuais uh -huh. eles, Tudo independente uh -huh. Mas eu, a vida particular dele é uma coisa Nós Sim. não falamos de vida Mas o cara é fantástico, tem uma inteligência Eu admiro tanto. Oh, chega aí, vamos conversar Só que não trata tá de ter aquela malícia É tipo aquela coisa Você não sai de casa com o teu carro para bater Aconteceu um acidente Poxa, vamos ver se o não se machucou, né? Porque ninguém saiu de casa para provocar um acidente. E é isso que é o errado, aquela inversão de valores que o povo está olhando. Nós temos que prestar atenção e, e, que nem você falou, definir. É que nem fizeram a pergunta, Marcio, você está preparado para ser isso? Você é inteligente para isso? Porque geralmente, ó. Você veja, vou dar um exemplo. Na nossa prefeitura, que teve gente aí, entrou advogado, médico, agora um auditor internacional, tudo, todo mundo cheio dos diplomas só que daí você fica olhando esse diploma de repente tá errando o engenheiro errou que não sabia que tinha que ter uma pia no posto de saúde você não errou aquele asfalto lá que tem que injetar aditivo poxa dinheiro nosso mas para que que serve esse diploma para que isso aí tá adiantando por favor não sou contra a universidade não vamos distorcer as notícias né? só que você veja vamos se dedicar vamos fazer a coisa certa tá certo vamos fazer agora você veja uma coisa. Se, ele perguntaram assim para mim: você está preparado? Devo fazer as palavras de Olavo de Carvalho, amicíssimo, saudoso, falecido do nosso presidente. O que, que é uma pessoa inteligente? É aquele que é médico, aquele que é formado? Não. A pessoa inteligente é aquela que sabe de, distinguir o verdadeiro e o falso, o errado e o certo. Isso é ser inteligente. Agora você põe gente com diplomas, que daí vamos tentar, que nem falou um doutor na nossa própria tribuna, que nem em três gerações. Junta um patrimônio que levava três gerações numa família para juntar? Isso é honesto? E daí vamos ter o quê? Em legislatura passada, em Mafra, uma France morreu por falta de gasolina numa ambulância. Isso é bom? Do SAMU, né? Pois é, é triste, eu fico revoltado com essas coisas. Uhum. E se é que essa pessoa não tem coração, não tem filho, não sentiu? Eu acho que todo político corrupto, para mim, é psicopata. Boa colocação, isso aí. Boa sabe? colocação. Porque você sabe, assim, a gente traz um balcão, você sabe a dificuldade, às vezes, da pessoa poder comprar um medicamento. E você saber que o, o órgão público tem que dar, pelo menos, uma de pirona, Porque é um é uma coisa básica para febre. Então, eu, para mim, quem tem coragem de fazer um negócio desse, não é uma pessoa normal. É, eu também, é, eu fico triste de uma coisa. eu Não vai bater usar a compaixão a pobreza, em você? Usar a pobreza para conseguir voto. É triste isso aí. E isso é o que mais acontece. E é verdade. Né? A gente sabe aí, os assistencialismos, eles usam a pobreza para poder conseguir voto. Eu sei que não é fácil, eu estou eu me preparando até, falei com a Solange, assim, psicologicamente, porque assim vão me bater, vão, vão vir, já estão batendo, né? Tá bom, vamos bater, vamos ver as conversas. Vamos convenções. ver os videozinhos depois, que vai sair <risos> nos comentários, depois. É, só que eu, eu, eu que não falo... Quem não, tá na chuva tá para se molhar. Tá se, se molhar. Só que, eu, claro que você vai ser caluniado, vão ter que provar, né, mas eu creio que... Como eu já venho da minha eu sempre muitos caminhoneiros sabem, porque aqui é que nem eu falei, não é a questão do cara, o que, que ele é, o que, que o candidato é. É, porque é uma coisa que a pessoa pergunta, e eu pergunto aqui pra você, quem é o Márcio? Por que o Márcio? porque o Márcio, o Márcio é o cara que conhece, está na linha de frente, ele sabe o que é um fumicultor, ele sabe o que é o caminhoneiro que amanhã anoitece aqui, vai amanhecer em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, isso eu já fiz, ou senão vem com a manga para nós comer aqui, ah, teve, passou por mão de quantos trabalhadores essa fruta que você está comendo, isso é valorizar, o leite, o leite que você tira, não teve sábado, domingo, o pessoal estava trabalhando, Sim. Eu sou agricultor, então quem que é o Márcio? O Márcio vai saber o que que aquele trabalhador, o povo, tanto catarinense como mafrense, como brasileiro sabe? Por isso que eu digo, nós, o Brasil é muito, tem tudo para dar certo. Nós somos um celeiro mundial e nós estamos na linha de frente. Trabalhamos, né? E agora o eu, eu, que nem eu falo? Daí os outros. Ah, mas o cara é formado. Daí vem aquela história que eu acabei de falar, né? Não sei até quando vale a pena. Tanta formação e não ter resultado para o povo, sentimento de coração. Talvez falta um pouco de humanidade, que nem você colocou, né? Poxa, é uma é, psicopata mesmo, né? O cara deixar acontecer isso na própria... Poxa, se eu assumir o um negócio e a saúde está... Ô, oh, oh, meu Deus, olha... Mas eu digo agora, com esse negócio do Covid, né, Marcio? Esses respiradores... É muita coisa que sumiu, é muito dinheiro que o governo federal deu para os governos e sumiu, tomadoriu as coisas, e como é que, é coisa de milhões, oh. como é que as pessoas têm coragem, oh, isso é muita maldade. É maldade e com força, é que nem eu falo, por isso que eu digo, ó, o cara fala assim, ah, o Ciro Gomes, pergunta hoje, ele se não me engano, eu vi na internet, o Ciro Gomes tinha participado de uma, não sei o que, de segurança pública, por que, que ele não dá o exemplo lá em Fortaleza, no governo dele, que era uma das capitais mais violentas, nós tinha que andar se escondendo de caminhão lá. Quando ele era. Governador. Foi governador, ainda é uma das capitais. Ou senão aquele problema do IDEB, que ele tentou manipular lá. Não é o que eu estou falando, tá é, na é, Rio que Record lá naquela televisão. Foi Sobral, né? Foi em Sobral. Então são coisas assim, você não pega assim, por exemplo, o, o nosso senador, o. o o Jorginho Mello, que quis se agarrar <risos> com ele num box ali na CPI da, por do, do Renan Calheiros MDB só que lá em Alagoas, veja que aquele povo sofre, e por que que daí quando eles queriam, ó, vejo como é interessante pessoal, e por isso que eu digo, tem que estudar política aquela CPI, a CPI queria mais ah, não comprou, morreu gente o presidente é culpado, tudo poxa, você é o presidente, você vai estar tá liberando uma, uma vacina assim, a torto e direito você tem que pensar no teu povo isso é ser assim, patriota agora o que que eles queriam, ah não agora vamos virar e vamos ver onde que foi o dinheiro para os governadores, que daí tinha o Renan Filho lá por que, que ele não foi? Ah, não, morreu aqui, era só o governador. Ninguém quis falar de governador. Falei do Moisés, nós. Nossa, aí dos 33 milhões. Vamos o quê? Agora Benofino, o dinheiro está retornando, agora veio 100 milhões. aí, né? É, disse que ele recuperou 40%. Eu ele recuperou? Falar, 40% dos 33 milhões. Foi isso que eu ouvi falar tá, no, no site. Eu vi uma colocação de um deputado, não vou falar o nome dele. É, teve um pré-candidato aí também. É, mas não foi só essa questão dos 33 milhões tinha aquela questão da merenda subfaturada, tudo Ah, isso eu não estou sabendo tem mais coisa aí, Grauda é, mas Márcio, e tem mais alguma coisa aí que você queira falar, mostrar aqui para o pessoal que você acha assim que você é mafrense sempre gostou de mafra, conheceu vários lugares mas voltou para nossa cidade e o que, que você pensa para o futuro da nossa cidade você é cidadão eu? Isso. Eu acho assim, Mafra, o agro nosso, independente do cara pequeno ou grande, ela é fantástica aqui, Mafra, eu não sabia, faz quatro anos que eu te parei e estou aqui, né? Uhum. Eu vejo que nós temos um potencial fantástico. Por exemplo, meu sonho como Mafra é um dia ter uma moedora de soja em Mafra, porque uhum. o soja comanda o mundo, né? E isso aí ia é trazer muito benefício para a nossa cidade, Pô, lá na Planalto Norte não só para cidade né vamos falar sério uma pessoa em uma moedora aqui for contar os canoinhas Nossa isso ia ser fantástico né então em vez de ter gente que nem prefeitos preso canoinhas Major Vieira tudo isso aí nós ia ter gente que para que quer fazer as coisas porque o água é fantástico para nós e nós temos de tudo para dar certo aqui isso é uma bandeira do, do, do, do nosso presidente e minha também, né? Por isso que eu entrei, tá? eu quero explicar bem por que, que eu estou entrando na política. Porque que nem eu recebi os parabéns do meu professor. Adianta eu ficar só em videozinho? Adianta, que nem eu falei, eu, Deus que ajuda a nossa Câmara e o nosso Ministério Público para ter punição, nós ir atrás do nosso dinheiro. Aham, o professor mesmo falou para você. Não, não adianta você ficar fazendo videozinho. Ou você põe a mão na massa ou você não faz mais. Foi isso? positivo e, e isso não, não adianta mais ficar só amarrando né é tão bom você ter era tão bom eu tenho uma teoria isso é uma criação minha ia ser tão bom para uma pra uma frente para catarinense para o brasileiro pois a ah, vamos votar nesse que esse que você vota e vamos trabalhar vamos trabalhar é tão bom fechar os olhos né infelizmente não podemos ser assim pessoal nós temos que ficar de olho e ficar atento. Jesus já falou, orai e vigiai. E agora outro detalhe que eu vi. Você já prestou atenção, Catarina, que esse é um ano político, né? Sim. E temos Copa do Mundo, né? É. Alguém está falando em Copa do Mundo? Não. Nada contra o jogador de futebol. Mas ainda bem que o povo está... Eu só sei que o meu Flamengo não tá muito bem. <risos> eu, sei, eu gosto de política, mas eu também gosto de futebol. Não, eu só eu sei que o meu Flamengo estava me esperando o Neymar. Aquele. O, o, o flamenguista sempre fala que o flamenguista nunca é humilde, né? Mas a gente quer o Neymar. Mas é, mas é, é. Isso que você tá falando, eu fui numa vez numa reunião do. Uma reunião não, numa palestra, não sei se você gosta dele, mas eu gosto, ele eu acho um filósofo muito bom, o Sérgio Cortella. Né? Hum. Ele falou isso que você está falando. A, é, eu a, já li o livro dele, é bom. É, ele falando isso, que a gente nem sabe quem mais vai jogar. Agora, os políticos que estão, a gente sabe todos. E isso é muito importante para a gente aprender, ensinar para os nossos filhos, o nosso direito, né, ser cumprido. Na verdade, isso aí já tinha antigamente, né? se Você vê, no meu uhum. tempo, o tempo do primário, tinha o SPB, Educação Moral e Cívica. Hoje tem essas escolas que o Bolsonaro está apoiando de cívico-militar. É fantástico, é. Uhum. né? Está modificando. Só que hoje, uma. não vou citar nome aqui, uma TV eu escutando <coughs> falando mal que na educação está ficando ruim aqui, mas aí pega um sistema muito errado. Ah, sim. é Uma escola lá que daí já está por... sei lá quem tem Que, que tá nem disso, os né? próprios países que criaram estão utilizando. Que é o... E, como é que é que eles falam? É iluminismo? Não. É, eu também não entendo muito da... Eu, eu sei que existe por causa que o meu menino teve problema, porque antigamente a gente aprendia por fonemas. Isso. Tipo B com A. Agora a criança já aprende, aprende bicicleta. E isso que mudou era ligava em sílaba, né? A gente ligava em sílaba, tinha belinha, tinha no negócio e mudou. E depois disso, nem onde foi criado, acho que é, agora não lembro bem certinho o nome, nem onde foi criado, que foi na França, não estou mais usando. E no Brasil ainda continua sendo usado esse esse método. Muitos muitos é, profissionais de educação são contra esse método. Só que eu não sei se tem a ver com o Paulo, com o Paulo Freire, que o pessoal fala se foi ele, que eu sei é, um, é algo francês. É, na verdade a geração Paulo <risos> Freire e se nós for ver é meio triste, né? eu andei estudando sobre ele também, é, mas eu não é, sei. Esse que... a gente nem vai entrar, né? Não nesse, vamos entrar em é, detalhes, é, nós né? nós somos profissionais da educação, né? É, não somos A gente tem que saber mais ou menos, não que a gente não tenha que entender tudo um pouquinho, a gente tem que aprender curiosidade, mas a gente tem que ter mais, que nem o teu lado é o agronegócio, você trabalha com isso o caminhão, não, é o caminhão, o água, né? os caminhoneiros, é uma classe aí que eu defino também de unha e dentro, porque o caminhoneiro, eu, eu, eu já fui, né? sofre, sofre. Eu, eu meu filho, eu não queria que fosse, mas ele quer ir. Então, ele está na saúde, assim, aquele vigor, né? A gente já foi Qual jovem. Se ele tem, Marcio? Ele está com 24 anos. Ah. Daí ele tá, né? Ele tá vindo, eu falei com ele de manhã. Então é, é gostoso, né? Também, tá de trocar uma ideia. E de conhecer temos... o Brasil, Isso. uma delícia. Tem os lados ruins, mas tem um lado muito positivo conhecer pessoas, conhecer a natureza, cultura. A cultura. Pois é, é, mas aí que tá, Catarina. O, sabe o que, que é o errado de muita gente aqui do Sul? Ah. Não, não muita gente, não, pessoas, alguns né, <coughs> Tirar conclusões errôneas do nosso país uma determinada cultura. Vou dar um exemplo. Por exemplo, você paga uma viagem em qualquer empresa de turismo Você chega, ah, eu vou para Salvador, que é lá no Farol da Barra. Bonito, uh -huh. legal. Uh -huh. Você chega lá, vai lá, e quando vê só tal tá Bobemar lá o cigarrinho do capeta lá, tá? Agora uh -huh. só tem vadio e não sei o quê. É, Mas ele foi é lá. Agora pegue, vai em Livramento de Nossa Senhora, onde que tem um desligamento por gravidade maior da América Latina. Uhum. Tem, é coisa linda, produção, pelos baianos trabalhadores. Vai em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, fantástico. Vai em, no oeste da, do, do Rio Grande do Norte, a produção de melão. De onde vem o melão nosso? Vem tudo de lá. Então, se veja, são coisas assim que no, a gente, às vezes, não especifica e é melhor nós estudar por isso que assim tem pessoas que falam assim ah mas o lula fez mas ia antigo homem robô o que que ele fez me diga ele fez um, um tipo assim vamos mudar o foco para nós limpar aqui será foi isso a gente tem que trabalhar a mente estudar a política que é, é, que nem eu falei política faz parte de todos nós e da nossa vida e nós temos que participar não ficar só nos videozinhos então é esse o teu, teu, tipo assim, então vamos falar aqui pra todo mundo que tá assistindo. Eu ah. não vou ficar mais nos vídeos, e agora eu vou agir. Não, na verdade eu... eu, eu... <risos> Não, senhor, claro não, é isso. não tô fazendo propaganda e nem posso não, né? não é assim nem... não, não, mas é... eu digo assim porque é, você dando sua opinião como pessoa sim tipo assim que você resolveu porque você você está dando a resposta do que te, do que que criticaram certo. é nesse sentido que te, te criticaram naquele que saiu e falaram assim, ah, mas é o rapaz do videozinho, ele tinha isso por trás, então você está dizendo, sabe de uma coisa, eu não vou só fazer videozinho, vou tentar reagir. Porque a, a política envolve tudo, o pessoal, que, por exemplo, vamos ver outro exemplo, que eu defendo uma classe que eu vejo, que vai ser outro, meu, meu filho também fez concurso, vai ser polícia, né está na academia, então você veja uma coisa, é o policial, o policial te tá aborda ele apareceu aquela lei, quem criou aquela lei, foi o cara que se votou, meu Deus, foi o político que você criou, não é o policial que está te cobrando, ele, ele, ele vai te cobrar, mas foi um, um vereador que você votou, é isso, então, por exemplo, já viu aquela teoria assim, poxa, a polícia prende, o juiz vai lá e solta, não tem nada a ver com o juiz. É uma lei que foi criada através de uma assembleia que você põe os caras lá. Mas eu vivo brigando, Márcio, porque às vezes assaltam lá a farmácia e me soltam, daí eu fico brava. verdade. Né? Você é leiga, você é leiga. Eu, eu entendo é medicamento, mas eu fico indignada. penso é. assim. mas, a mas não está na ordem nós. E eu já tenho muita esperança. Uhum. Cara. Você não tem? Não, daí isso. eu olho para o lado do Bolsonaro, não, não vou desistir, porque eu tenho meus filhos, tenho meus netos aí para vir. Nós temos a nossa geração. Porque daí o que acontece, você vai... ó Por exemplo, o cara soltou lá, tá solto lá. Poxa, mas não é um juiz do magistrado culpado. Foi uma Câmara, um cara que você votou e que criou isso aí. É, infelizmente. Como é que é, o Lula fala, ah, roubar um celularzinho que você... Coitado, o cara, o trabalhador honesto, se lascou para pagar... E daí, de repente, o cara leva, rouba pra ir tomar cerveja. Ah, pare! Oh, que, é que teoria. É vem 29 semanas, né? Esse anjinho que foi assassinado. Meu Deus. Né? Eu acho aquilo ali foi o cúmulo do cúmulo. Foi divulgado em partes, a população foi enganada, foi feita uma massa de manobra... Por isso que o pessoal fica assim, meio assim, pô, mas vocês acreditam em notícias. Gente, não dá mais para acreditar em, em somente a imprensa, a gente tem que, acreditar, tem que ver tudo. Não, hoje é outra coisa, né? Você veja que o Lula se assim, entra que diz que quer regular, isso não vai acontecer, eu acho que daí é difícil. Mas é, quer regulamentar a rede social e a imprensa, poxa, mas então daí não, acabou assim, né? É. hoje o que acontece no Japão, nós sabemos na hora aqui. E daí, por exemplo, aconteceu, quanto acidente você vê, o cara já está com a câmera. Então, hoje, você se cuida. Poxa, eu tenho que manter minha postura, meu padrão. Pode estar tá uma câmera, como eu estou agora, numa câmera, né? Então, a gente mantém a postura. E tem gente que... Que daí o esquerdista nada contra, eu sou democrático, eu tomo cerveja com gente do PT. Tem uns amigos lá do PT, não, vamos tomar uma cerveja aí. Tá, mas daí, só que daí eu não discuto, porque o que acontece? Ele tem aquela teoria e diz que o homem está certo. Só que ele não tem argumentos, né? Não tem contrafatos no argumentos, né? Só que eu tá bom, mas como que você quer? Me, me convença aqui? daí tem coisa que é mais complexo para você explicar assim para uma pessoa mas eu gosto de explicar, vamos vamos lá vamos se concentrar, vamos vamos se dedicar nisso e vamos explicar para o povo então, isso que é o interessante e por isso que a campanha esse ano que nem falou, o Jorginho e o, e o Luciano Heng naquele encontro que estava o Bolsonaro essa essa eleição até é mais importante que a outra nós temos que olhar porque o que nem você falou ficou definido ó. hoje não vamos ter deputados e governadores que vão entrar com um determinado cara e daí voto para o outro que fica uma situação que você pega assim que o cara ah, eu eu sou bolsonarista de repente tá defendendo o lula é que tipo é esse é não tem razão Márcio é. É. agora eu só eu tinha um negócio que eu queria perguntar pra você, que agora agora meu Deus do céu, você começou a falar ali e eu comecei a prestar atenção. O que, que era que eu ia perguntar? Ah, lembrei. Seguinte, você não acha que Mafra tem um erro muito grave? Que sempre quando tem um candidato que pode ter chance, sai mais. A gente sabe que tem o um partido, que isso. Mas, poxa, essa pessoa não tem voz ativa nem dentro do partido, dizer, não, eu não vou lançar porque. Sabe que tem a, o negócio da, do partido, você não pode apoiar, mas fica neutro, não atrapalha. Eu acho que um dos problemas maiores para nós eleger um deputado aqui na nossa cidade, tanto federal como estadual, sai um, sai vários. Você não acha que isso é uma crítica que as pessoas fazem? Eu também faço, porque eu também não estou na política. Que eu acho que isso que é, segura o crescimento do nosso município? É o que eu falei e me deram força para mim sair. Por quê? Isso aí foi uma boa colocação tua. Me falar, poxa, agora lá na, naquela matéria, tá, acho que do Rio Mafra aí. Ah, vai sair, ninguém vai se eleger, tá. Então tá bom, que seja. Mas nós estamos defendendo o Bolsonaro e o futuro governador aí, o senador lá. Tá. Então, veja bem. Eu acho o seguinte, vai ficar o quê? Se eu, eu me abstenho, todo mundo, ah, vamos deixar quem? O homem cheio de processo aí, que diz que deixou um legado? até eu disse, poxa, depois você decidiu viu, Ela deixou show, legado lá no UPA e a Mahatma aquela história, mas tudo bem isso é um exemplo, agora o que que eu pergunto para você, Catarina mais vale o silêncio das pessoas de bem ou o larido das pessoas de mal se nós não que tentamos ser do bem, ficamos, vamos ficar quietos, quem se cala juridicamente é que consente nós vamos ficar quietos então, povo, presta atenção que vão votar. Se uma pessoa, é, os do mal estão certo, então... Ah, eu não vou porque vamos dar chance para aquele. Mas não tem nem histórico. Vamos prestar atenção. Entendi. Porque as pessoas, o, o larido das pessoas do mal e o silêncio do bem. O que, que é o certo? Vamos se calar? Jamais. Nós temos que recuperar a nossa cidade, o nosso país, o nosso estado. Mas, obrigada, Márcio... O... Espero que tenham gostado da entrevista. Você gostou de vir aqui? Gostei, opa. Você é Demais. É? Não, Bom. mas eu falei para você. A gente aqui é de é. boa. Não. A gente tem que deixar a pessoa falar o, que, o que, que ela pensa. Não é nada gravado, não é nada escrito. Você viu que eu fui perguntando para você. Não, bem Bem da minha cabeça mesmo. Não, eu espero que o povo uma frense... O catarinense do Planalto Norte ó, Só para deixar bem claro aí, Por favor Põe no ar isso Nós temos grande chance ok? São números, isso aí o povo é bom saber Nós temos grande chance De pôr deputado federal e estadual Porque nós estamos conhecidos com uma linha da fome Aqui, Santa Você Catarina é O menor IDH do estado tá? Isso, o menor IDH Então, aqui em Planalto Norte nós somos em 10 municípios Se não me engano Mas nós temos mais de 300 mil votos nós tranquilamente nós elegíamos, é só nós mostrar a união por pessoas de bem que queiram batalhar pelo povo. Porque agora todo mundo é do povo, né? Isso eu sempre defendi, isso eu já disse que eu não faço trato, não combino com gente do e não me, me chame aí que não dá certo. Eu já alerto o cara que vier com segundas intenções. Então tá jóia. Obrigada, Márcio. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado, Catarina. <risos> Obrigado Foi um prazer você. estar aqui. E o pessoal de casa, tudo de bom. E vamos pensar, não esqueço. Isso aí.